Olá, tudo bem? Leandro Fonseca aqui, consultor especialista em marketing digital, mercadólogo por formação acadêmica CRA 001926. Bom, esse canal, para quem está assistindo a primeira vez ou para quem já assiste, é um canal onde eu trago informações sobre marketing de rede, marketing multinível e algumas técnicas, algumas sacadas de marketing digital para impulsionar, para alavancar esse negócio que é o marketing de rede. Eu vim falando há algum tempo aí que a gente ia chegar em torno de 10 milhões de brasileiros desempregados e seria um ano e vai ser um ano do marketing de rede e isso vem consolidando. A gente teve aí a, a semana passada aí é, a, nos, os noticiários informando aí que já são 10 milhões sim de brasileiros desempregados e deve chegar aí em torno de 2 milhões e essas pessoas vão procurar alternativas né, de formas para gerar renda, formas de trabalho que gere renda para essas pessoas e o marketing de rede vai ser uma saída. A gente sabe que o marketing de rede é muito novo, é um embrionário nos países de terceiro mundo como o nosso, mas que é um sucesso na América é, Central e na América do Norte, assim como em algum, no continente asiático, países país de primeiro mundo, aí, Japão, China, é, Estados Unidos e Europa. E agora no mar, o marketing de rede chega no Brasil e alguns países da América Latina com um pouco mais de força e com, umas, e com algumas empresas... É, digamos assim, com mais seriedade para desenvolver esse modelo de negócio. aonde em alguns momentos, empresas mais administradas ou em... aconteceram alguns erros que fizeram com que alguns brasileiros não acreditassem tanto na força desse negócio. Eu costumo dizer que esses brasileiros foram mal educados, né? foi uma má formação de empreendedores. E a gente agora vai desenvolver esse novo modelo de negócio com muita força, a gente conhece esses empreendedores é, com esse modelo de negócio fantástico Que é o marketing de rede Que veio para dar certo E vai sim transformar a vida de milhões de brasileiros Eu quero te dizer, dizer para vocês Que esse canal né, é para nós é, Trazer informações rápidas e precisas Acerca deste modelo de negócio Eu venho colocando em alguns é, comentários Alguns vídeos é, Sobre o que é esse modelo de negócio Mas hoje eu quero falar um pouco é, Sobre Alguma, um dos conceitos deste modelo de negócio, né, um dos pilares deste modelo de negócio. Além de ser uma indústria fantástica, né, o, o marketing de rede, ele te, é, tem uma filosofia é sensacional, é, que ele vai vai contra o que nós estamos acostumados a... o que o mercado nos educou, o que o mercado nos ensinou. Por exemplo, é comum a gente escutar... Aí que o patrão é, paga muito imposto, e que o patrão é, paga rescisões, e o salário para o patrão é caro, um funcionário. E é comum a gente escutar também do funcionário que o patrão é ruim, que o salário é baixo, e todas essas coisas, um conflito aí, quase de classes aí, entre é, patrão, entre empregador e empregado. No modelo de marketing não existe isso, porque não existe patrão e porque não existe empregado. existe parceiros de negócio. Existem pessoas que, como eu e como você que está assistindo a este vídeo, são empreendedoras e essa sinergia, essa nossa sinergia, essa nossa vontade de chegar a um objetivo vai fazer que o nosso negócio é, seja sensacional, tenha êxito e, e, e rapidamente seja algo muito fantástico nas nossas vidas. Por quê? Porque vai rolar uma sinergia no, de nós sairmos de um ponto X a e, em um ponto Y juntos. Então, essa é uma filosofia diferente, a filosofia de que é quanto mais pessoas você ajudar, quanto mais o seu amigo ganhar, é, quanto melhor ele for remunerado, mais bem remunerado você também será. Quanto mais feliz ele estiver, mais feliz você também será. Então, é uma filosofia extremamente diferente, eu acho que acaba assustando até algumas pessoas que estão acostumadas, né, que foram educadas dentro desse modelo de negócio tradicional, que é empregador versus empregado, o que é muito ruim, então eu te convido e eu te desafio para conhecer esse modelo fantástico de negócio, conhecer pessoas é, que estão tá com o mesmo mindset voltado para o desenvolvimento do business, é, que tenho certeza que será uma grande escola na sua vida conviver com essas pessoas é, nesse ambiente fantástico que é o marketing de rede que forma grandes pessoas, é, tanto na área econômica, quanto social Bom, mas eu quero falar para vocês aqui que depois de já dizia, né? Depois da recessão vem a expansão. Depois da recessão vem a expansão. É, o momento que a gente vive hoje é um momento delicado. Como a gente falou, em 10 milhões de brasileiros, a gente está num momento de crise, num momento que logo vem uma recessão. E essa expansão vai acontecer. Não tem jeito. É assim que é com então, essa expansão, mais cedo ou mais tarde, ela acontecerá. E nós estamos preparando, nós estamos se preparando e preparando um grande número de pessoas para atravessar esse período e para quando chegar no momento de expansão, é, termos aí, sermos muito mais é, pessoas com muito mais sucesso dentro do desenvolvimento do nosso negócio. Sim, é um período que é difícil, sim, mas é um período que é um desafio, é um período que me alegra muito, porque aí a gente é, tem a oportunidade de ser... Pioneiro, a gente tem a possibilidade de desenvolver novas ferramentas, novas tecnologias, novas soluções para sair desse momento, que não é um momento muito legal. Depois da recessão vem a expansão. É uma regra. Jim Go já falava isso. Quero pedir para vocês curtirem o meu canal. É, dá um joinha, compartilha. Se gostou, comenta. Continua ligado e a próxima semana a gente traz mais conteúdo. Um beijo no coração de vocês, um grande abraço. E você, empreendedor, vamos lá e depois da recessão com certeza na né, expansão e nós seremos é, muito gratos é, por sermos pessoas pioneiras, por sermos pessoas é, que temos objetivos e metas muito claras Que isso vai fazer diferença na nossa vida e na, na vida das pessoas que nós amamos um grande abraço, curta, compartilha e conte comigo